Vai agora ao vivo tem uma operação no Rio de Janeiro, Paulo Renato Soares. O ex-presidente da República, Michel Temer. A polícia continua nas ruas porque também há um mandado de prisão contra o ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco. Os dois são do MDB. Os mandados de prisão são assinados pelo juiz da 7 Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Temer... Assumiu a presidência depois do impeachment de Dilma Rousseff. Ocupou o cargo de agosto de 2016 até 1º de janeiro deste ano. Moreira Franco foi ministro da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Temer. Os nomes de Michel Temer e Moreira Franco apareceram nas investigações da Lava Jato, citados por delatores e outros investigados e também doleiros. Mas o motivo desses pedidos de prisão ainda não foi revelado pela força-tarefa da Lava Jato. A operação estava prevista para as primeiras horas da manhã, mas atrasou porque a polícia ainda precisava conseguir a localização exata do ex-presidente da República, Michel Temer. Portanto, Doni, está preso o ex-presidente da República, Michel Temer, do MDB, pela operação Lava Jato. A polícia continua nas ruas... Há também para aprender o ex ministro Moreira Franco.